Rapaziada, comecei a tocar violão e comprei um violão recentemente.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 Um tempo já, acho que um mês ou dois meses, se eu não me engano, faz que eu tô tocando violão. É, mano, eu sempre gostei de tocar, mas o problema é o que eu tive, tá ligado? Eu tocava ali. Eu comecei nos 12, acho, 12, 13 anos com violão. Aí eu quebrei o punho, tá ligado? Eu quebrei meu punho jogando bola. Aí depois eu, eu não consegui mais, mais entregar tá Porque como o violão tem que fazer isso. Assim. Para girar o pulo para ver fazer notas, tá ligado você eu não conseguia fazer tá, cara, porque ele era muito limitado era ele... só girava só girava isso aqui tá ligado né? girava isso essa... doía muito ainda dói até agora até hoje dói bastante para não tocar eu tenho que, tipo, quando eu tô fazendo as aulas, eu tenho que fazer pausado, tá ligado? Eu não consigo fazer muito de muito seguida, porque senão meu punho dói e ele fica doendo o dia inteiro, tá ligado? É ruim essa parada, essa parada que me impediu de tocar violão. Eu sempre tive vontade, na verdade, de meu primo, tá ligado? Que tocava violão, tá ligado? O Yuri Cardan aí, pra quem quiser seguir eles lá no Instagram. É... Eu sempre tocavam e eu sempre tive é... Eu falei, caralho, de massa. Da hora, eles tocavam guitarra e violão é, Mas no início eles tocavam mais violão Falei, caraca, que da hora, mano Quero começar a tocar, mas tipo Bem depois, que, que eu comecei a tocar A partir dos 12 anos Eles começaram com 8, 7 anos olha. Não me engano <música> Rapaziada, eu acordei cedo uma vez é, nessa páscoa, tá ligado, e tava, tipo, muito frio. Acordei e tava muito frio, ainda bem que a gente trouxe uma jaquetona, tá ligado, uma jaqueta grandona, de... ainda bem que a gente trouxe uma jaquetona, tá ligado, pra poder usar no frio, e do mesmo jeito tava frio muito. Mas... É que o frio, o frio daqui, rapaziada, não é um frio seco, tá ligado? Que tem... É um, tipo, um Irubici, é um frio seco que não machuca, tá ligado? E aqui é um, aquele frio que dói, tá ligado? Tu, tu ficar com a mão, tipo, ao ar é livre, assim, muito tempo, muito tempo começa a doer, tá ligado? Então, é um frio doído, mano. A gente chega aqui no inverno, ainda tem outro outono agora, mas... No inverno chega a menos 2 graus, tá ligado? Então é muito frio. Na, de madrugada, né? De manhãzinha, uns 6, 7 graus de manhã, tá ligado? Então é um lugar, um lugar que eu não mora, moraria, mas pa, passar um tempo mas não moraria, tá ligado? Porque é muito frio, mano. Tipo, eu gosto de frio, mas eu gosto de frio médio, gosto desse frio assim que tá agora. É pra usar um moletom, uma calça. Uma calça. E geralmente vou andar muito, eu aqui tenho que usar duas, três blusas e uma jaquetona daquelas grossas. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Mm -hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm -hmm. oh. rapaziada mano, eu vim aqui pra fazer uns bagulho aí pessoais, tá ligado, que eu não vou falar no momento, em breve eu vou estar tá falando encontrando contando pra vocês o resultado do bagulho do negócio pessoal aí que eu tô falando e vou ficar aqui até quarta-feira mas eu não sei se esse documentário vai sair até quarta-feira, tá ligado mano, rapaziada eu tirei várias fotos aí no meu Instagram também é, quem quiser ver, mano é, tira uma foto no meu cavalo Fazia tempo que eu não via ele, então eu tirei uma foto aí. É, de iPhone. De iPhone aí da minha mãe, mano. Pensando na qualidade do iPhone, mano. E também a gente fez uma fogueira ontem. É, vou estar tá botando as imagens aí pra vocês também. É uma fogueira. E a lua tava tipo subindo assim, mano. Ali atrás do morro tem. Tem uma árvore ali que não dá pra. Eu vi direito a lua, mas tipo, eu falei, caralho, é, que que... Eu falei pro meu pai, pai, que que é aquela, aquele farol de... que tá ali, mano, parece farol de carro, tá ligado? E era tipo, a árvore tava assim e a lua tava atrás, Daí parecia iluminação de um farol, entendeu? Daí, daí meu pai falou, daí meu pai tinha falado que era a lua, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, que loucura! E aí a lua foi subindo, subindo, subindo, subindo, até que ela encheu, tá ligado? muito irado. E nesse momento eu tava, tava rolando o country, tá ligado? Eu tava tocando o country aí, que é uma das minhas músicas favoritas aí, pra quem não sabe. Eu gosto de vários tipos de música, mas country é um bagulho que, que mexe comigo, tá ligado? Que mexe comigo não, que eu curto pra caralho. Isso aí rapaziada, comenta aí o um tipo de música aí que tu curte, eu acho que a maioria do no canal, pelo que eu sei, a maioria que eu conheço da minha live, ele gosta de rap, de trap. Então, comenta aí, mas comenta aí o tipo de música que você curte e qual é o artista de vocês favorito. É isso aí, rapaziada. Tamo junto.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 sudden loss brought you back to me and we built a friendship but that's all it could be and time passed but we managed to keep in touch we could talk about anything that's how it always was I think that fate had a way of keeping us close. You are my first and final truth. When I lose my É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Segue o steak. E